Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu luço, o Caio Nobre. Vamos para mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, meus amigos. Hoje, trazendo um videozinho aqui bem interessante, que o pessoal do GameSpot que teve acesso ao jogo fez um experimento, cara. Eles pegaram ali, colocaram duas CPUs nível 8, que é o nível máximo, mais difícil para poder jogar um contra o outro e cara, o resultado foi bastante interessante porque a gente consegue ver aqui um gameplay de altíssimo nível com vários combos acontecendo, uso das mecânicas e tudo mais, então vocês vão ver que o negócio ficou realmente muito legal, combos muito intensos e um gameplay realmente de altíssimo nível já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho se você está curtindo aí estes conteúdos de Street Fighter 6 aqui, então tem essa força pra gente cara, acessa aí, ativa o sininho também para não perder notificação dos próximos vídeos que é uma regra do youtube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e sem mais delongas, bora lá ver esse conteúdo aqui meus amigos já estamos com o gameplay devidamente preparado como vocês podem reparar aqui na parte de baixo da tela ó a gente tá com um CPU level 8 do Luke e um CPU level 8 do Jamie mas nós temos outros gameplays aqui também dos outros personagens são 9 minutinhos de gameplay que a gente vai conferir juntinhos aqui agora. Então, bora lá, meus amigos A gente vai conferindo aqui e comentando também ao mesmo tempo ó. Deixa eu só ajustar um pouco mais o volume Show de bola Vamos ver o que, que esse computador é capaz de fazer, meus amigos ó. Beleza, derrubando o oponente Usando a bebidinha Já o Paul, os, os quatro níveis ali da bebida do James Poder ativar ataques cada vez mais fortes Ó, oh, combate, mano. Quando o Jamie ativa esse especial dele com as quatro bebidas, parece que os golpes dão dois hits a um hit a mais, na verdade, do que apenas um quando ele bate antes de, dessa ativação do cabelão longo, vamos dizer assim, saca? Bem interessante, a partida já acabou meio que rápido até. Vamos ver se esse, ver se esse look computador consegue fazer uma recuperação aí. Ó, tentou utilizar um parry ali Olha aí, o drive rush sendo utilizado no combo também Saiu fora do agarrão ó, Mais um combinho de 4 hits bem colocado O computador, rasteirinha, boa Belo agarrão ali colocando no canto Olha que parry, mano Meu Deus do céu Usou o parry muito bem, olha aí, excelente que no counter Cara, esse combo do Jamie é muito, ma muito massa, velho Nossa Agarrão, deixou ele no canto Já tá com dois negócios de bebida ali Vamos ver se ele vai encher mais Hum, utilizou muito bem agora o Drive Impact Deixando no canto cinco hitzinhos aí Caramba, tá bem disputado esse computador aí agora Tentou um parry ali, mas atrasou demais O golpe do Luke acabou pegando E o Luke leva o segundo round, hein, manos Olha o cara fazendo força, velho, que isso Vamos ver Olha aí, ó, muito bom Utilizou, acho que foi o Drive Rush ali, né Ó, o Drive Rush de novo Com Baço Utilizando o um especialzão ali, ó. Mais um combo ali agora, só que por parte do Luke, utilizando um especial. Olha a barra de drive do nosso querido Jamie. Já tá enchendo. Tava quase no final. Olha, olha que combo da hora, irmão. Nossa, cara. Realmente rola uns gameplays de alto nível de CPU level 8, né, bicho? Imagina enfrentar essa CPU. Nossa senhora. Agora... Aí a gente consegue ver uma perspectiva de como é que tá o gameplay quando jogado realmente num alto nível, entendeu? Porque a CPU, ela acaba por fazer realmente coisas com o personagem, assim, que a gente no início, quando tá aprendendo, acaba não fazendo de prima, assim, saca? Então é bem interessante, ó, vimos ali com o bão do Ryu também acontecendo. Olha aí, ó, é o Dendin Charge, não é, que chama isso, esse, esse, essa incorporada de choque, assim, que o Ryu dá. Nossa, linda, hein? Emendou bonito ali o negócio. Acho que foi Drive Impact, né? Até esqueci. Com um especial, utilizando a barra de Drive. Excelente recuperação da Chun-Li também. Mais um ataque amplificado do Ryu, Shoryu. Que... Opa! Dropou o Comba aéreo muito foda ali que ele tinha começado. Um overhead ali, provavelmente, naquele stance da Chun-Li. Com um o combaço, hein? Assim. Nu! Que bica na cara, irmão. Muito legal, cara. Muito legal. Esse gameplay de alto nível, assim, do CPU, tá muito da hora. Vamos ver. Mais um overhead ali com a extensa da Chun-Li. Hadoukenzão. Olha aí, controlando muito bem espaço. Utilizou ali o especialzão. Nice. Dendin Charge. Pegou o Drive Impact. Nossa senhora. O Ryu começou a dele um pouquinho atrasado. Deu uma combinada com o Dendin Charge. Vocês viram que o Hadouken de choque deixou a Chun-Li presa no frame ali. Do dano. Olha, excelente parry perfeito. E emendou com combaço ainda no ar, hein? Caraca, que da hora, irmão. Usou um Kikoken ali, controlando espaço Nossa, se vai defendeu muito bem Se tivesse usado o Parry ali, tinha recuperado mais da barra de drive Excelente counter do Ryu ali agora Olha hum. a rasteirinha Nossa, os dois tentaram usar o Parry ali, mas não conseguiram, mano <risos> Usaram no tempo errado, vamos dizer hein, Que socão Da hora, né, velho? Da hora Mano, tá dando as partidas muito disputadas Que isso, cara Hum, um Drive Impact ali Absorveu o Hadouken Olha o combaço, olha o combaço Nossa senhora, olha o tanto que arrancou, mano Que da hora Mais um Drive Impact agora por parte do Ryu Cara, essa mecânica do Drive Impact Ela vai ser utilizada demais dentro das partidas, na moral Imagina só os parries também Por parte dos Pro Players Quando eles acostumarem com as mecânicas do jogo O que os caras não vão fazer com isso, mano? Excelente combão da Chun-Li ali ó, Já tá arregaçando a vida do Ryu Mais um combaço Acabou não conseguindo amplificar ali Não tinha barra pra poder usar especial, agora tem Nossa senhora, o Ryu com uma boa recuperação Dengin recharge ali, boa Acabou perdendo com a porrada da Chun-Li Mas a Chun-Li acaba vencendo o round, levou a melhor, mano Que da hora, velho Que da hora esse gameplay, na moral Só lembrando, viu galera, esse vídeo Ele tá vindo lá do canal do GameSpot que, Onde eles postaram esse gameplayzinho aí da CPU level 8, hein Ó, excelente combo do Jamie. Ele já arregaçando o Ryu Essa voadorinha dele ali, ó Eu já vi uns gameplays mostrando Que tem combos com essa voadora no ar Que são muito da hora Nossa senhora, o Jamie tá arregaçando, hein Hum, o Drive Impact pegou ali, ó Ele usou um hit E emendou um Drive Impact Pra poder absorver qualquer tipo de counter Que o cara fosse dar e deu certo, mano e o Drive Impact, quando pega na defesa, se, se tá no corner, né? Ele empurra o cara pra trás, ele bate na parede. Ele fica um tempo stunado pra gente poder fazer combo, mano. Dendy in charge. Ó, jogou lá pro ar. Olha que da hora esse combo, irmão. Que muito louco. Na moral. Olha. Hum. Caraca, velho. Esse Jamie agora foi destruidor, velho. Que que é isso? Olha o cabelão, que da hora Vamos lá Agora Luke versus Chun-Li Vamos ver o que, que dá isso aí, ó Drive Rush ali, conseguiu emendar um golpezinho, beleza Não conseguiu fazer o combi, mas, ele conseguiu, mas ela conseguiu emendar um outro depois Olha o Drive Impact aí já fazendo sua vez hum. Nossa, Chun-Li Computador Chun-Li, né? Tá aproveitando muito bem as oportunidades ali, ó. Ele foi pra frente com um, dash, um dashzinho e acabou tomando. Ó. Jogou na parede. Vocês mesmo... viram que ela usou o Drive Impact numa distância considerável do corner? O cara foi ainda e pegou na parede, ficou estunado. Ela conseguiu mandar esse combo. Que louco que foi isso, cara. Muito doido, velho. Eita, passou direto. Ó, o drive rush ali, mas não conseguiu concluir a punição. Parryzão ali. Nossa, estunou bonito, hein? Você tá doido? Aquele ataque ali diferente que o Chun-Li deu? Não foi o um Drive Impact aquele ali, não foi? Ó, usamos os ataques lows ali. O Luke com dificuldade de defender. Tentou dar uma reação ali, não conseguiu. Saindo do corner, conseguiu. sair do corner. Vamos ver se esse Luke vai conseguir algum tipo de reação. Ih, rapaz. Não deu. Muito louco, velho. Muito louco. Não, e o gameplay dos personagens, assim, eu, eu tô achando eles muito da hora. É, por incrível que pareça, embora eu tenha curtido os quatro personagens mostrados até agora, o do Luke, o gameplay do Luke, é, é o que eu menos curti. Não vou dizer que, que eu não gostei, porque eu gostei, tá? Mas eu, tô, eu achei bem mais versáteis, assim, por exemplo, a Chun-Li, o Jamie o próprio Ryu e tal. É, acho que é por conta de eu não ter visto combos tão efetivos assim ainda com o Luke, entendeu? Porque a CPU basicamente do Jamie e da Chun-Li que estão batendo mais nesse vídeo Mas obviamente isso é uma primeira impressão, tá pessoal? Eu só vou saber realmente quando eu jogar o jogo, pegar o personagem, experimentar Mas obviamente eu sei que o Luke tem bastante potencial também E a Chun-Li mais uma vez regaçando Nossa senhora porque, por enquanto, são só primeiras impressões. assim A gente só vai ter realmente um, um, um feeling do jogo quando a gente pegar e jogar. Nossa Senhora! Olha o combaço, velho! já até mostrar a telinha final ali. Ai! Meu amigo! Muito foda, galera! Este foi aí o gameplay do GameSpot, pessoal. Mostrando aí o computador na dificuldade mais alta o que eles são capazes de fazer, os tipos de combo que os personagens podem fazer também. Então, assim, realmente muitas possibilidades, bem interessantes. espero que vocês tenham curtido aí. E agora, obviamente, eu quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que, que vocês acharam desse gameplay, o que, que vocês acharam desses combos, o que, que vocês acharam dessas possibilidades que o Street Fighter VI vai trazer pra gente? Isso aqui só tá não tá nem arranhando a superfície, na verdade, porque só temos quatro personagens tem muita coisa pra poder rolar ainda. E, obviamente, deve rolar alguma espécie de equilíbrio, balanceamento até o lançamento final do jogo. Em outras builds também que eles devem apresentar um pouco mais pra frente. Então, digam aí embaixo o que vocês acharam. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E, novamente, não se esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E... Fuebos, meus amigos.